A TV Com encerra agora as transmissões em UHF e permanece no ar para os assinantes da TV a Cabo da NET Sul com o Pijama Show ao vivo.